Boa tarde, meus amiguinhas, Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é pra mostrar mais o caseira, né, Lu? Exatamente. Só que gente. essa a gente não vai usar a cola, a cola mesmo, a gente vai usar a cola caseira. Vamos ensinar a fazer a cola caseira e depois a gente ensina a fazer a moeba. É, só, a moeba caseira. Só vai precisar de, de água boricada e bicarbonato, igual a cola comum. Então, gente, nessa hora a gente vai precisar de um adulto, então eu vou ficar filmando, né, Lu? Exatamente. Então... E Lu vai ficar... Colocando. Vai ao fogo. Então, é uma xícara d'água, que não é muito cheia. E uma colher das grandes. De maisena. Cheinha de maisena. A gente volta já. Olha, pessoal. Bota a água. Bota a maisena. Dissolve antes de levar ao fogo. Volta já. Bom, está toda dissolvida. Agora é hora de levar ao fogo. A parte do fogo a gente não pode deixar de mexer, para ela não entelotar. Então, vai ferver e a gente volta já. Olha, pessoal, ela fica com a consistência de uma papa. Vai ficando com a consistência de uma papa. E o que, que você faz? Não, para de mexer, viu? Bom, ela fica assim, ó. Você nota que ela já tá nas bolinhas que tá fervendo, né? Então, a gente espera chegar nesse ponto da bolinha, dela de ferver. Então, pessoal, é isso. já. Olha, pessoal. A gente vê que nesse ponto aqui ela tá fumaçando. Não mexe agora, viu? Tem que ela esfriar. E espera ela esfriar ou ficar morna. No ponto que você pegar. Não é isso, Yasmin? É, pessoal. Olha a cor que ela escolheu, pessoal. É um roxo. Legal. Então, a gente volta já. Olha, pessoal, passou um tempo. Então, ela tá... Pronta pra ser usada. Você vai... Olha só como ela fica. Mas aí você vai botar o que bota numa cola comum. É alga boricada e bicarbonato. É como se fosse uma cola assim... Assim que a gente usa, né, Lu? É, uma cola caseira. Então bota bastante água boricada, né, Luísa? Você vai uhum. sentindo. Vai botando e vai sentindo. Mas a primeira coisa a gente vai amassar. É, mexe bem. Assim, ó. Tá vendo? Pra ela poder, tipo... Tem a consistência. É, tem a consistência. Depois da... Aí depois a gente... Aí quando chegar nesse ponto aqui assim, a gente vai colocando o ativador. É, bastante. Pra esse pouco pra não precisa se preocupar nela né, Vocês podem colocar. É, ela funciona como cola normal. Eu lembro que você faz com cola normal. E bicarbonato também. Ó, oh, ela tá quase pegando o ponto. Então antes que pegue o ponto, eu vou colocando o corante. O que, que, que as meninas sujeitas. Olha aí, então. Olha só. Ó. Oh. Pessoal, a gente botou mais corante, porque tava muito claro, né? Então a gente tá naquela... De mexer, já, chega já no ponto. Daqui a pouco vai chegar no ponto de amoeba. A gente volta já. Olha só, pessoal. A gente tá botando aqui na mesa. Então, é isso como a gente colocou. Sem um pingo de cola. Apenas a maisena, a cola, a cola caseira com maisena. É algo buricada, não pode faltar. Você vai botando aos poucos até chegar nesse ponto. Mas ainda não tá bom, então a gente vai. E, e bicarbonato. Hum. Deixa eu ver. Então, a moeba, ela não é slime. Ela é aquela que fica parecida mais com a geleta. Olha, pessoal, tá aqui o resultado. Então, é a nossa amoeba, feita com cola caseira. Ela não faz o clique porque a amoeba é difícil fazer o clique. Essa aqui ainda tá fazendo, né? Ó, um pouquinho, escuta. É, aqui tá. Então, é aquela que não é slime, mas que é muito satisfatório. A só pode pegar. Não, só não abre muito, né? Não, não abre muito. Ela é mais pra pessoa pegar mesmo. Nossa moeda. Então é isso, pessoal. Então, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram. Você já... Dê o like no canal. E não esqueça de ativar o sininho da notificação. Que é muito importante pra vocês. Não perderem o nosso vídeo, né, Lu? Exatamente. Então foi isso, então. Tchau!